aqui falar um pouco sobre o sistema Contele, de como ele tem nos ajudado a gerir a nossa frota. Um dos benefícios é o de traçar a menor rota até a nossa atividade, e isso tem nos ajudado demais. Outro benefício é o de monitoramento dessa menor rota. Através do sistema preciso Contele, do seu GPS, nós conseguimos monitorar essa rota para ter a certeza que essa rota está sendo realmente cumprida. O que vai desembocar no principal benefício, que é o de redução de custo. Nós conseguimos traçar essa menor rota, monitorar essa menor rota, com isso ter uma redução no desgaste veicular e de combustível também. Por isso, você que ainda não é parceiro com o Tele, você está perdendo tempo e dinheiro. Vem para a Contele! É, bom dia a todos! Aqui quem fala é Alex, sou responsável por frota aqui da empresa Termari. Vim falar um pouco aqui sobre a Contele, essa plataforma que vem ajudado e facilitado muito, principalmente o meu trabalho. Hoje com a Contele a gente tem um acompanhamento, como vocês podem ver ali, de 30 em 30 segundos, né, informado onde os carros estão, tudo certinho. A gente faz também um controle de manutenção dos veículos, controle de abastecimento, controle de troca de pneus. Tudo o que a Contele pode oferecer hoje é muito bom, né? A gente faz um controle total de manutenção dos veículos. O que a gente precisa hoje, eles estão disponíveis. Além de ter um contato direto com o cliente também. Obrigado Contele, valeu por tudo. Desde que a gente começou a usar os rastreadores da Contele nos veículos da nossa empresa, tivemos uma redução considerável no consumo de combustível. Hoje a gente consegue analisar em tempo real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 Nós recomendamos muito o rastreador, e nos ajudou bastante. A gente instalou os rastreadores da Contele na frota de carros dos nossos técnicos de detetização e manutenção. E já foi possível notar algumas, muitas é, melhoras na, na gerência do, do, dos veículos, como por exemplo, a gente pode acompanhar em tempo real é, onde cada veículo está. A gente pode acompanhar cada, quando, quando cada técnico inicia o serviço ou e quando ele finaliza o serviço. É, quando um técnico, é, um veículo, é, fica parado muito tempo com o motor ligado, é, é, a gente recebe uma mensagem também. Quando o veículo é ligado fora do horário de serviço, nós recebemos também uma notificação.